Oi malta, bem-vindos aqui a mais um vídeo, hoje andamos, vamos andar, não andamos, vamos andar aqui com o amigo Leandro, podes dizer olá? pois é, pessoal, tudo bem? <risos> e ele trouxe um carro que hoje, mais do que o conteúdo para o canal, que eu gosto sempre de fazer, isto é uma curiosidade pessoal, não é um GTI, não é um GTD? É É um É um GTE. Uhum. A gente sente... Okay, e troca rápido. Yeah. E troca rápido. É, não há nada mesmo mais rápido que a DSG. Não, troca, troca muito. Ele marca 40, a marca de 50, ele marca 40. A <risos> marca de 50 aqui marca 40 yeah. mas faz... <risos> Boa! está limitado aos 230 mas já não está já não está mas é a gente já lá vai gente já, já lá vai estamos aqui a chegar à Alemanha e vamos fazer uma coisa vamos para lá elétrico e para cá a gasolina isto, isto é 100%, elétrico. 100 elétrico ele dá um sulavão que é tipo a de parece que é tocado mudança e, é? e é é estranho é, é estranho ser meu mesmo Que eu já filmei aqui carrinhos que eram vergados por isto e ditos carrinhos desportivos. Yeah.